Em Salvador, Oliveira Brasil viraliza nas ruas, conhecido como Veio do Lanche. Ele virou destaque nas ruas com sua magnífica bicicleta sonorizada. Onde, pa onde passa, arrasta multidões cantando cocodinho embolada e vendendo lanches e geladão. Veio do lanche, já virou, foi tradição, você paga um real, para Valeu! Põe essa a dez pra acabar a promoção. É da rota da Perinha, do saco até a Guarico, da até a terra, 3. Eita gota serena, isso não é um geladão não, parece um extintor, é do tamanho de uma bexiga de mortadeira e só custa um real. Um velho de água estoura, vivia brincando fraco, com tremedeira nas pernas, quase indo pro buraco, eu for três, comprou o nome e expou até o saco. Oh, well, <laughs> yeah.